Gente, cobrimos todos ou não? Ah, Bela, Bela, você ficou de fora, foi? Bela? Estou aqui. Estou aqui, Robin. Oh, Bela. Estava aqui. Bela, oh, só um instante, só um instante, desculpa. O que foi? A Shira decidiu fazer uma ópera aqui canina, está cantando junto com os outros. Oh, oh, Bela, uh, às vezes parece ter uma espécie de tontura e cheiros Sim. fortes incomodam você? Uh... Inclusive de perfumes? Por Quando acaso, farto. acho que não. Eu até gosto de cheiros assim, às vezes um bocado estranhos, que os outros okay. parecem estar incomodados It's... e eu não. Mas as tonturas, sim. Tonturas, sim. E tem dor de cabeça sim. às vezes? Do lado direito, sobretudo? Ah, sim. Começando sim. pela narina, subindo à volta do olho e indo pela face até lá em cima. Sim. Embora Gosto... seja raro ter dor de cabeça. Gosta muito de abelhas. Adoro. Pois, foi uma vida passada de abelha. Ah. Ah, eu acho, parece que eu sabia que já tinha sido uma abelha. Quase <risos> eu sempre cheio isso. Oh, que bom. Uh, não tem um filme qualquer sobre as abelhas? Oh, abelha. Ah, e tem sim, aquele mas... microcosmos. Podia... Tem uma abelha maia? Sim. Eu já passei isso, sim, um sim. filme de crianças. Busca ver esse. Todos podem ah, ver se bom. quiserem. Mas vocês, sobretudo. É. E também é um microcosmos. Ah, se não tiver, fala com o ah. Paulo, que ele quase certo tem, ou se não, uh, fala com o Chaplin Hanna que certamente tem. Tá? Ah. Abelha Maia, Abelha Maia. Olha, aqui a Ana Pargana está escrevendo o nome, Abelha Maia, chama-se, é um filme de crianças, muito bonito. Sim, dava na nossa infância, pois. os desenhos animados. E durante ah. a semana... Não tem que ser hoje que já tem muita coisa para fazer, mas quando puderem vejam a Polegarzinha, tá? Ah, pois. Polegarzinha. Também gosto. Eu é, adoro essa história. Todos vejam a Polegarzinha. Que é, existe uma versão muito bonita em que ele tem um sotaque brasileiro, canta. Aliás, está em, em, em tá dublado em português do Brasil. Ah. É muito bonita. Ah, é isso que, eu, que eu, eu passava no curso. Uhum. Era, era, deve saber, o Paulo também não, possivelmente saberá, ou o Chaplin, um uhum. dos três devem saber, ou o Mar Jorge. Ótimo. Ah. Estesia é Então hobby. vamos a isso, tá? E isso às vezes também dá um problema no ombro direito. Pois, no ombro direito Sim, acho que sim. No, no ombro, como falta acho de força, de no frente. braço, ou dormência, ou mudança sim. de temperatura. Uh -huh. Isso foi a pata da abelha, digamos, uh, do lado direito uh, de cima, que deu esse problema. Então, você, uh, quando um sapato seu adere ao solo, seja na lama, sim seja em uma superfície qualquer pegajosa, como cola ou uhum. qualquer no chão, às vezes chiclete, ou seja, uhum. pastilha elástica, o que for, e, uh, você fica, uh, não gosta nada, fica um pouco insegura. Nada, exatamente nada, mesmo. fico sempre a pensar naquilo, não sei quanto tempo. É que Sim, A sua favor. pata dianteira, como abelha, prendeu-se ah. a uma superfície viscosa, pegajosa, e uh, até parece que era uma armadilha para pegar, para, porque se usam armadilhas para pegar pássaros assim, uh, não tanto exato. insetos, mas foi você ficou com isso. Então, tudo que é viscoso mexe muito com você, assim pegajoso, uh, especialmente pastilha elástica, sabe? Muito, com exato, cola. muito, Robin, ah, e porque é, eu vivo sempre no resto chão chão, com quintal, e tenho sempre... Pastilha elástica atirada no meu quintal, parece assim uma perseguição. É, quando você perdoar <risos> e limpar naquela vida, as pastilhas elásticas vão deixar de aparecer lá, magicamente. Ah. Robin, e houve uma altura que, quando era mais nova, eu fui atacada por abelhas, quer dizer, a minha irmã é que foi e eu fui o que dele, e nós fomos atacadas por abelhas. E eu, na altura, pensava assim: eu não sei como, eu continuo a gostar de abelhas, mas depois daquele ataque. Eu continuava a gostar das abelhas. É porque é porque uh, você, por algum motivo, uh, as abelhas não reconheceram em você a abelha naquela hora, mas, ou porque não estava sozinha, ou porque fosse. Mesmo t -t -t não estando sozinha, eram capazes de não ter feito mal a, a, a outra pessoa, a sua irmão ou quem fosse. Sim. Mas, uh, uh, e também porque... Dentro da sua dor como abelha devido àquele problema da perna, você não consegue estar completamente ligado àquela vida ao ponto delas de não reconhecerem. Ah, uh -huh. ok. Quando um ser está sofrendo, é mais difícil reconhecer porque está sintonizado com as tristezas e não as alegrias que viveram juntos. Claro, faz sentido. Supõe que você passasse a vida uh, com o Paulo à beira-mar e fosse à praia todos os dias. Não ia sentir falta de quando não fosse à praia? Sim, claro. E quando fosse à cidade ou qualquer coisa, do que é que se lembrava? Era da montanha ou da praia? Sim, era da praia. Então, a sintonia entre seres é feita através dos belos momentos da sua vida. Por isso, quando há um momento de tristeza de qualquer problema que ocorreu, neste caso, como abelha, podia ter sido como okay. humano, extraterrestre, seja o que for, é a tristeza que passa a ser como se fosse o a ponte de contato, a uhum. Exato, então está se sim. nivelando por baixo, não tem mal nenhum a pessoa pegar a tristeza para poder levantá-la e limpar e ajudar a outra pessoa, ou ser, ou o que for a fazer, o problema é não saber localizar, porque a tristeza é tão grande que a pessoa própria não consegue ver, obscurece, e aí está esta facilidade que estou passando para cada um. Claro. Exato. É por isso que se focalizam também problemas de desequilíbrio que é para a pessoa ficar livre. Nesse caso, por exemplo, consegui tirar a pata de lá. Até mais, a palma da mão direita sua, a pele, a estrutura da pele, a consistência e o toque deve ser diferente da esquerda. Ah, nunca reparei. Uma deve ser mais suave, a outra mais áspera ou porosa, digamos uma mais suave ao toque, experimenta ver, e a outra como se fosse um pouco mais uh, uh, seca. A ah. direita deve ser mais seca e a esquerda mais, deve ser mais suave. Mais suave. Uhum. Acho que é isso que eu estou a sentir agora. É porque a direita traz a memória da pele grudada ah. à aquilo incômodo que está lá. Ah. No momento que você retirar esse grude, essa substância, tudo vai mudar. Até a temperatura, você é capaz de sentir, às vezes, a mão direita ficar quente à toa. Sim, eu, estou, eu costumo ter a palma da mão vermelha, ou de vez é, em quando fica vermelha. Como seria a sua palma da mão se tocasse uma superfície assim? Sim, avermelhada. Sim. Isso não é alergia, é. é um problema de outras vidas. O médico vai dizer que é alergia. Não, é alegria transformada em tristeza, não alegria. Já a mão esquerda não tem esse problema, porque não passou por isso. A pata, desde o início falamos, é a direita. Direita, pois é. Que interessante, hein? é? Sim, muito, muito. Muito, mas é engraçado como está a fazer sentido tanta coisa que está é. a dizer agora. E... Ah, e até mais, até mais. Olha, isso afetou o seu ombro, do lado direito, as articulações, afetou os olhos, às vezes deve lacrimejar o olho direito. Ah, sim, sim, sim. De, de, aliás, acho que estou alecrimo já neste momento. É, direito. Às, às vezes pode ser que a própria face tenha movimentos involuntários dos nervos. Ah, nunca Como reparei. se mexesse sozinha ou incómodo. Ah, como se estivesse querendo contrair-se ou qualquer coisa e a mudança de temperatura. Fica mais quente comparado à esquerda. Ah. Sobretudo quando está preocupada, tem um problema maior eu, ou assim. É, é, é, é, é O que eu faço quando estou preocupada, é, eu vou sempre com a mão esquerda ao lado direito da cara, como se estivesse a tirar alguma coisa. É isso. Começamos a coçar muito no lado direito da cara Qualquer pessoa que me conhece bem diz isso Nota logo que eu estou preocupada porque eu faço sempre esse gesto É porque quando tá... a pata pregou-se lá Ao mesmo tempo houve toda essa tentativa de tirar E salpicou ah. um pouco de, desse, dessa substância ah. para o rosto Então por isso a pele e tudo aquilo reage dessa forma Salpicou para aquilo que seria correspondente ao nosso rosto agora E o olho ah, e é assim, Robin, eu, eu desde criança, que tenho uma dor que os médicos nunca souberam explicar, que eu acho que tem a ver com isto que o Robin está-me a dizer agora, que é, em simultâneo, dói-me o joelho direito e o algores aqui, uh, não, é, não é bem nas, é entre as costas e a barriga, aqui para baixo da axila, dá-me uma dor em simultâneo. Ah, aquilo é vida... por causa do seguinte, olha… Você ficou com a pata direita presa, as asas começaram batendo e tentando levantar a voo, como não conseguia, você com a pata traseira, que seria como o nosso pé, tentou espernear, Sim. imagina o, o braço estar preso Sim. e com o pé tentar espernear, então você uhum. perde força ali nos músculos e, e, e às vezes tenta espernear quando algo ocorre. Sim, sim, sim, sim. Com o pé é. direito. É com ele que fazia, dá, tentava dar impulso para o corpo sair. Exatamente, exato, sim, sim, sim. Estou a rever isso tudo. Sim, sim, foi mesmo isso que aconteceu. Como interessante, ah. né? Exatamente. Uhum. Pronto, gente, vamos ficando por aqui? Sim? Uhum. Sim.